Orientações para elaborar o Produto 3 Vamos agora ao Produto 3 Tem em mãos o anexo 5 do edital para facilitar As orientações que você vai encontrar neste capítulo são semelhantes àquelas do capítulo anterior que trata do Produto 2 Apesar de serem os mesmos campos a serem preenchidos as informações não são as mesmas porque muitas coisas devem ter acontecido Só para lembrar a primeira coisa a fazer é identificar o nome e o número do seu projeto. Na metodologia utilizada para o desenvolvimento das ações previstas para o projeto, você deve dar continuidade à descrição de como a instituição vem desenvolvendo as ações. Como foi executado o seu trabalho até agora? Como cada ação está sendo realizada? Atualize a lista das pessoas atendidas usando apenas as iniciais dos nomes e conte como foram realizados esses atendimentos e os encaminhamentos. Se já fez capacitação ou se está realizando esse tipo de atividade, apresente a lista de presença, os temas abordados e seus conteúdos. Lembre-se de encaminhar também uma cópia do material didático utilizado. Seja claro e preciso sobre o que você realizou até agora. Nas ações previstas que ainda não foram realizadas, verifique no seu cronograma as ações que você planejou até agora e ainda não fez. O que ainda falta fazer? Por que não fez? Ainda pretende fazer? No item Ações não previstas e que foram realizadas, explique o que você fez além daquilo que pensou e que acabou contribuindo para o sucesso do seu projeto. Essa informação vai nos ajudar a entender os esforços realizados pela sua instituição e vai facilitar o planejamento de ações futuras, tanto para você quanto para o Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais. Nesta avaliação parcial, você vai dizer se as atividades realizadas até agora alcançaram os objetivos propostos. Para ajudar, procure fazer uma reflexão sobre quais as dificuldades encontradas, o que contribuiu para o sucesso até agora, o que você faria diferente, quais as lições apreendidas, analise os resultados alcançados, isso vai permitir que a equipe envolvida no projeto reveja cada etapa, os pontos positivos e negativos. Descreva sua percepção sobre a reação da população. Conte casos que ilustrem sua opinião e apresente suas conclusões de forma sucinta e objetiva. Finalmente, no Próximos Passos, informe o que ainda falta fazer. Procure listar aqui as atividades e o tempo que vai gastar para realizá-las, ou seja, Apresente um breve cronograma das etapas finais do seu projeto. Lembre-se, o produto deve ser enviado em papel timbrado da sua instituição e assinado pelo responsável legal e pelo coordenador do projeto. Com esse produto, você vai receber 25% do valor total do contrato. Ele deve ser enviado para aprovação do departamento até 180 dias após a assinatura do contrato.